Dois top 100, enfim, do outro lado. Passi pro B, tô no B. Pro A, tô sozinho no A, ninguém varanda. Desceram granada aqui já. O cara morreu, já tinha caído e pulou. Ninguém tá no varanda, né? Já tá dentro já, rapaziada? aqui na casa. Mataram, menos 60. Meio. Put Meio, cara, o fogo tá meio Tá na barra Parando Para Parando invertida Nossa cara, ainda deu um capa, você viu? Nossa senhora É a mano Não fez nada o que é esse, parceiro? Meu? O meu tá 9. Não, tava 60, na tua. Tô... Alguém usando Wi-Fi, né? Caramba, cadê o cara deu tiro demais, mano. Não, não, tô varando, não. Tô tava varando. Três fundos. tá olhando varandagem tá tá tirando de algum lugar <risos> não sei da onde você tá janela ou tá na tá aqui na ponte é miserável Ordem. no trem janela pegou janela. peguei Porta B. Flashbomb. Janela ainda. Cuidado, não É, cuidado com a varanda. Ah, tá fundo Ó! Ó! Oh? Oh? Oh? Nem me viu! Garoto. Eu, aí, eu escolho você tô certo, viu. Peguei fundo, velho Peguei janela. Tá, tô indo pelo meio aqui. Ah, mano. Onde? Tá a costa? Tá ah, onde? Tá dentro do bombe Aí, aí o cara pegou. <risos> o cara que pegou? Tem, não tem coisa, né? Ganha, parceiro, ganha. Ixi, mano, cadê o outro? tá bem ah, costa. Sabia. <tos> Dois casa Volta, mano. Olhada, marcada, eu tô com 4, mano, de HP. Eu acho que não é desse aqui, desse 4. Ver risquinho. Vou pegar sei, Vou pegar como, cara? Tem que passar pro outro lado pra poder... Passar coladinho na esquina aí. Né? Abriu. Nossa, mano. Entrar, entra! Não dá. Menos 809, esse cara da escada. Mataram oh, da escada? Tem outro dentro lá, tem outro aí 4. Nossa! Eu tô aqui! Respeita top 6! Tá pensando o quê? Ah, dá licença, meu parceiro! Você é louco! Tô tremendo! O Pessoal, já deixa o like porque merece, parceiro. Padinho jogou muito também.